Giovanni nasceu em Feira de Santana, 16 de setembro de 91. Foi criado aqui em Salvador, no bairro da Santa Mônica. Gambili esqueceu de casa às quatro e poucas. Horas depois, a vizinha dela falou que passou no ônibus e viu ele sendo abordado. Gambili, eu vi a polícia abordando Giovanni e aí cadê ele? Eu falei, como? Peraí que eu vou ligar pra ele. Nada de Giovanni. Nunca tinha visto um vídeo em que uma pessoa era abordada daquele jeito e ela mim, desaparece. Eu não sabia se estava morto ou vivo, né? Mas que aparecesse vivo ou morto. Perdi a esperança no início, logo, porque aqui já sabe como é que é, né? tiraram a vida dele por um motivo que ninguém sabe. Ah, será que ele estava sendo perseguido, inclusive? né Será que os policiais estavam à procura dele? É vagabundo. Alguma coisa tinha. Sabe as consequências disso? Ele disse que não tinha problema. Então eu vou publicar. O que está acontecendo nos Estados Unidos é que as polícias têm tomado si um papel punitivo que o nosso governo não 29 36 Por isso se você for botar na cabeça, perde a noção do do mundo. Eu não queria levar essa dor que muitas mães têm.